Se liga só, nesse vídeo que eu vou te mostrar agora, uma das coisas que eu acho fundamentais, basicamente obrigatórias, para você ganhar dinheiro na BET 365. Então fica nesse vídeo até o final, é sério, fica até o final desse vídeo. Fala soldado, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, o maior e melhor treinamento do Brasil para quem ganhar dinheiro com apostas esportivas. Ó, tô aqui na frente de casa Nesse exato momento, mano E se liga nisso daqui, pessoal Olha a cor que tá no meu Audi Choveu esses dias Olha a frente desse carro Olha tá, mano por isso daqui Tá muito sujo A bm também Só que a bm como ela é cinza, ó Deixa eu mostrar pra vocês Como ela é cinza Não dá pra ver tanto, ó Tá vendo aqui, ó Tá sujo Mas como ela é cinza, acaba que passa batido, né Mas o Audi, por ser preto, bicho Tá todo sujo coitado Pra quem nunca viu, que eu sei que vocês gostam, pra quem nunca viu, eu vou ligar ele pra vocês verem aqui, ó. Siga nisso daqui, soldados. Eu sei que muitos de vocês... Lá no Instagram vocês sempre pedem pra eu mostrar, etc. E eu não sou muito disso, né? É, se vocês quiserem, até gravo mais vídeos, às vezes mostrando mais sobre, sei lá, minha vida, minha casa, minhas coisas. Mas se liga só, esse aqui é o carro. Vou ligar ele aqui pra vocês escutar o barulhinho dele, ó. Olha só, pessoal. E essa fica pura, oh, mas um dia nós podemos gravar um vídeo andando nele. Se vocês quiserem, mano. é legal. Eu não sou de gravar muitos vídeos assim, né? É, muitas pessoas nem sabem que, que eu tenho esses carros, etc. Porque eu não sou de ficar mostrando muito, tá? Mas olha, é lindo, né, mano? Eu gosto desse aerofóliozão dele aqui, ó. Eu acho top demais, mano. Mas enfim, vamos falar de dinheiro agora, família. Tô aqui dentro de casa. Eu tava, na verdade, ali fora porque tava ali um negócio da, da grama, mano. Tá gigante. Vou trancar a porta. Enfim, olha só, pessoal. Tô aqui com o meu computador ligado, tá? Já tô aqui na Best 365. E vamos bater um papo federal aqui agora. Deixa eu só aumentar o brilho da tela do meu computador que tá baixo, né? Pronto, ó. É, o que que acontece? Primeiramente, pessoal, primeiramente, para quem não sabe, primeiramente, para quem não sabe, nós temos a tropa milionária, que é meu curso hoje de trader esportivo, que vem com quatro grupos VIPs inclusos, sendo três de futebol virtual, um de futebol real, tá? E dentro desses grupos, nós temos um grupo, que eu acho muito interessante falar para vocês, que muitos de vocês não sabem, que é um grupo de entradas filtradas, tá vendo aqui, ó? Entradas filtradas. O que que é essas entradas filtradas? Nesse grupo aqui, eu mando somente as entradas que eu pego para mim mesmo. Ou seja, então quando eu vou lá no site de análise, faço uma análise de uma entrada que eu quero pegar para mim no dia, eu mando para os alunos também. Então os alunos têm a oportunidade de pegar as mesmas entradas que eu faço para mim, as mesmas apostas que eu faço para mim. E tem pessoas que preferem ficar somente pegando as entradas desse grupo, de entradas filtradas, por exemplo. Eu mando poucas entradas lá durante o dia nesse grupo aqui, tá mando umas 4, 3 entradas por dia, porque é a quantidade de entradas que eu pego para mim, para me bater minha meta. Só que fora isso, nós também temos os nossos outros grupos. Ó. Temos aqui, por exemplo, o nosso grupo de oportunidade padrão, que também vai incluso. Você liga neste exato momento. Neste momento, estamos com 20 greens consecutivos no nosso grupo de oportunidade padrão. Temos também grupos de futebol virtual, tudo incluso, tá? Então, estou explicando isso para vocês, porque muitos de vocês não sabiam, por exemplo, que tinha um grupo de entradas filtradas, tá? Eu vou deixar o link da Tropa Milionária aqui na descrição do vídeo para você, mas se você quiser, me chama lá no meu WhatsApp, que eu mesmo vou estar te respondendo, tá? Eu gosto de responder geral. Então vai estar aparecendo para você aqui na tela o número do meu WhatsApp e me manda uma mensagem lá. Fala assim, Júnior, beleza? Aqui eu fiz seu vídeo no YouTube e quero saber mais sobre a tropa milionária, como é que funciona, etc. Que eu te explico todos os detalhes, beleza? Bom, mas enfim, para mim, eu quero explicar para vocês o seguinte agora. Eu quero é, falar uma, uma coisa para vocês aqui agora, soldados, que eu acho que alguns de vocês podem até ficar um pouco com raiva de mim por falar isso daqui, tá? Mas eu não quero que vocês fiquem com raiva de mim, mas eu tenho que falar. Primeiramente, até para eu entender sobre vocês, coloquem aqui nos comentários, comentem abaixo para mim. Há quanto tempo vocês estão no mercado de apostas? E aí coloca pra mim, conta um pouco. Tipo assim, uh, vocês apostam mais no mercado de futebol virtual, futebol real? Qual tem sido a sua maior dificuldade, a gestão de banca, é ter controle emocional, é saber a hora de parar? Escreve aqui pra mim um pouco, eu vou ler todos os comentários e vou responder vocês. E aí dependendo do que você mandar, eu vou tentar agregar com uma resposta também pra vocês, é pra ajudar vocês nas suas trajetórias aí, beleza? Então coloca aqui pra mim, há quanto tempo vocês estão no mercado? Porque é o seguinte, o que que eu percebo, Tá? É, desculpa se eu for um pouco duro nisso que eu vou falar aqui agora para vocês. Mas o que, que eu percebo? Ó, eu vou, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Ó, eu mandei essa entrada no grupo de entradas filtradas aqui agora. Ó, cadê? Vamos lá no grupo de entradas filtradas novamente. Mandei uma entrada aqui agorinha. Aqui tem alguns resultados de alguns próprios alunos. Olha só para você ver. Ó. Aqui é o resultado de aluno. Olha esse aluno aqui. Ó. Esse aluno fez, por exemplo, 100 reais em uma única entrada, porque essa entrada bateu de primeira. Foi tipo assim... Foi menos de 30 segundos para dar green, né? Porque as entradas filtradas geralmente, é, dificilmente a gente pega red. A gente sempre é, tem uma assertividade muito alta. E essa entrada veio de primeira. E o aluno ali lucrou 100 reais, ok? Em uma única entrada. E na maioria das vezes, as metas dos nossos alunos é, está baseada ali em 50 reais por dia, 100 reais por dia. Só que aí vem um ponto que mata a maioria das pessoas. E eu falo porque eu já passei por isso. Que é não saber parar, velho Desculpa estar tá falando meio assim, exaltado Mas é porque eu fico puto Porque muitas vezes, eu digo até por mim mesmo Eu já culpei muitas vezes a casa de apostas Já culpei muitas vezes o mercado Falando que isso não funciona, que isso é furada Que não sei o que, que é roubalheira Que é trollagem mas não, muitas vezes nós não ganhamos dinheiro por culpa nossa. Já é, tem um vídeo meu aqui no canal que eu falo do dia que eu perdi 8 mil reais em 25 minutos. Eu ganhei 6 mil assim, ó pum, no estalar de dedos e perdi tudo isso logo em seguida porque não parei. Então muitas vezes você bate sua meta do dia, você consegue um lucro legal no dia, mas a mão coça para continuar e não consegue parar. E aí eu quero deixar muito claro para você o seguinte, vence nesse mercado Vence nesse mercado é lucrativo. Pode pesquisar qualquer tipster conhecido, qualquer pessoa que tenha uh, muito conhecimento sobre este mercado, que tenha muito resultado sobre este mercado. Você vai perceber que essa pessoa sabe a hora de parar. Ela não é emocionada, ela faz o lucro que ela determinou no dia e para. Não interessa se o mercado tá maravilhoso, não interessa se o mercado do dia tá pagando muito, se a BET tá entregando tudo. Bateu a meta, saca e vaza. E talvez é por isso que você muitas vezes deixa de ganhar dinheiro. Eu quero que você até coloque aqui nos Comentários se em a, alguma vez já aconteceu com você, de você lucrar no dia até bater a sua meta do dia, mesmo assim não parar. E aí você vai naquela onda de não vou só mais uma, vou só mais uma. E aí acaba às vezes pegando red. Vou te dar um exemplo, tá? No nosso grupo de oportunidade padrão, o nosso robô manda entradas 24 horas por dia, não para. Então a gente tem em média mais de 150 greens por dia, mais de 150 greens por dia. Só que nós temos ali uma média de 8, 7 heads no dia. E aí tem alunos, como você acabou de ver ali, nós estamos com 20 greens seguidos. Deixa eu ver se aumentou. Vamos ver se já saiu outro green. Passando o um caminhão bem aqui na porta. Ó, vamos ver se essa saiu outro green, se quebrou a sequência, tá? Aí, ó, 21 greens seguidos já, tá? Ou seja, eu tava com 20. Agora, ó, no mesmo vídeo, tá? No mesmo vídeo que mostrou pra vocês, ó, nós estávamos com 20 greens seguidos, agora já estamos com 21 greens seguidos. Ou seja, olha só, 21 greens seguidos. Tem dias que, aí que nós pegamos 80 greens seguidos, 70 greens seguidos. Aí eu te pergunto: como que não bate meta assim, mano? Por quê? Porque os nossos robôs eles já mandam as entradas já ali, baseados nos nossos padrões que são super assertivos. Mas ainda assim tem head, tá? Eu não vou ser hipócrita. Tem heads, tá? Então, às vezes, nós fazemos lá 160 greens no dia e 6 heads, ok? Só que o problema é que na maioria das vezes a galera pega essa sequência. Eu aqui, ó, tem pessoas que eu tenho certeza que pegou pelo menos metade desses 21 ruins seguidos aqui já. Já pegou uns 10 seguidos. Só que a pessoa não para. Nós já tivemos relatos de alunos que já fizeram, por exemplo, quatro vezes a meta no dia e depois perdeu tudo porque não parou. Você pode ver que ele não parou em, duas, em dois momentos. Primeiro, ele bateu a meta e não parou, até bater quatro vezes a meta dele no dia. Ou seja, tudo bem, ele bateu a meta quatro vezes, mas ele já estava errado por ter continuado, porque o certo é você bater sua meta e você parar. Mas mesmo assim, ele bateu a meta quatro vezes acima do valor estipulado e ainda não parou e perdeu tudo. Tá? Então eu acho que isso é um dos principais pontos que você tem que colocar na sua cabeça A partir do momento que você entender isso, caramba mano é, é, é o que eu falo, maturidade de mercado Quando você amadurecer a sua mentalidade pra isso Você começa a ganhar esse jogo de verdade É isso que eu quero que você entenda Eu falo de coração mesmo, às vezes eu falo meio indignado, às vezes eu falo meio puto Porque eu vejo muitas pessoas deixando dinheiro na mesa Dando dinheiro pra bet de fato ali de besteira de besteira, tá? Porque os resultados estão aí, a gente entrega muito resultado. E a galera, às vezes, deixa de ganhar por alguns pontos, tá? E eu tento sempre trabalhar muito em cima disso para os alunos. Eu tento muito. No nosso grupo de entradas filtradas, como eu mando poucas entradas, lá serve como quase que uma mentoria. Porque eu sempre mando áudios grandes explicando algumas coisas sobre análises que eu fiz, sobre a mentalidade, sobre controle, etc. Porque eu quero desenvolver essa mentalidade da galera. Porque eu tenho certeza, nós temos um mercado muito bom, pessoal. E nós temos um mercado de muitas pessoas querendo, de fato, transformação. Eu sei que muitos de vocês não estão nisso à toa. Eu sei que muitos de vocês querem, sei lá, às vezes pagar a parcela de um carro, querem reformar a casa de vocês, querem, querem alcançar um resultado melhor. Então eu acredito muito nesse mercado, só que eu acho que falta a gente desenvolver um pouco mais o interior. E eu tento sempre trabalhar em cima disso com vocês também, tá bom? Mas enfim, espero que vocês tenham captado alguma coisa através disso, tá? É, e é isso, tá? Se você quiser saber mais sobre a tropa, o link vai estar aqui na descrição. Meu WhatsApp tá aparecendo aí na tela para você também. Deixa o seu like se você gostou do vídeo, tá bom? Não esqueça de se inscrever para você não deixar de receber os próximos vídeos, porque eu tenho certeza que os vídeos aqui do canal poderão te ajudar e muito a obter cada vez mais resultados. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu, soldado!